Chama. E é o seguinte, mano. Hoje eu vou, eu vou aproveitar. Já, isso aqui é tudo que eles abriram, tá, galera? Não, não tem mais nada, porque eles já passaram o cadeado aqui. Então eu vou fazer o seguinte, mano. Vou abrir o container, certo? E eu vou ficar dentro desse container agora. O que acontece? Quando os caras abrir. Abriu. Olha, que os caras tá Eu vou estar dentro do container desse cantinho aqui, ó. Certo. Quando o cara entrar, eu vou dar um mata leão para não ter e coisa. Não, mano, Márcio vai ficar. Márcio, você vai ficar aqui aquele mesmo. Você vai ficar aqui em cima. O Eric e o J vai vir lá. Beleza. Os caras. Se os caras tentarem embaçar junto, mano, você já vem. Eu já Rebenta. Mão. Mas ali eu vou mudar se já gruda que bruda, pá, pá. e nós já leva ali para perto da, da BMW do Renan. Vamos dar espancada mano, nele. Só um cara, certo? Não, só um cara. Márcio não dá para pegar todo mundo. Né? Tem menos não pessoas. Não a gente até tentou hoje, mano, chamar outros amigos, mas, mano, ninguém veio. A gente vai pegar um, cara. Um. Ó, então, bora. Eu vou entrar aqui dentro. Vamos fechar aqui, né? Você vai mudar o cara aí dentro, certo? Hã? Você vai ajudar o cara aqui dentro, né? É, eu vou estar aqui dentro. Nós a neta embolando. Fechou. Vamos baixar. Fechou, que medo. Que medo, velho. Ó, galera, eu tô aqui, ó. Tô com a câmera já na, na cabeça. E bora esperar os ladrões do container, moleque. Bom, rapaziada, agora é a hora, hein, Jota. É, Márcio hein. O Márcio, dá pra pegar o Márcio. O Márcio tá bem ali no... O Márcio tá, tá bem aqui, ó. ó, ó tá o Márcio. Ó, ó, tá ó, o ó, Márcio. Onde o Márcio tá ali, ó. Tá tá ó, ó, rapaziada. Agora, onde o Márcio tá ali? Agora é só esperar a hora do bolo. Agora, filho. Agora é festa, filho. É a festa. Do bolo Renato tá ali dentro. Deve estar tá numa fobia do caramba ali dentro, hein, velho. Meu Deus Mano, tô aqui já faz um tempinho, nada dos caras, velho. Mano, esse container aqui é desesperador, velho. Tem uma entrada de ar aqui, parece. Isso é louco. Deixa eu apagar, porque se eles virem, eles pode ver. Galera, tô vendo os barulhos. Tô vendo os barulhos, mano. Tô vendo os barulhos. Ó, tô vendo lanterna, mano. Tô vendo lanterna lá fora. Olha lá, tô vendo lanterna. Acho que tô invadindo, mano. Acho que tô invadindo, ó. Já acendeu as lanternas, tudo. Pô, tô vendo as lanternas. Olha tá? ah acendeu a luz do ah lago lá, novo lá embaixo. Olha lá. Ah, lá. eles voltaram ah, tá mesmo. Ah, a primeira coisa que eles vão fazer é tentar procurar alguém. Ah, mano, mano. Lá, ah, lá, ah, lá, lá. tá catando os caras. Tá Achou? Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Quantos estão de novo? Olha ah, lá. Um, não dá pra. Ah, dá um, pra ver as lanternas. Dois, três. três só dois com lanterna. Três, já. quatro. Só tem dois com lanterna. Ah, acendeu as luzes do lago, mano. Caralho, eles estão subindo, mano. Olha ah, lá, isso aqui, esse aqui, mano. Isso aqui. estão aqui já. Olha ah, lá, lá, lá, lá, mano. Olha lá, olha estão aqui. Mano, é agora, fodeu. Tô nervoso, mano. Estão aqui, estão aqui. Estão indo, eles tão indo. Eles tão indo, velho. Tem que subir um esporte. Os caras estão tem coisa perto. Olha ah. lá. E a madrugada ah. rolando aqui. Fudeu, um, mano. Tá. Olha ah, lá, os caras já vão ter que cortar minha mão. Nossa, mano. E na verdade eles vão vir pra ah, lá, tá? Já estão sofrendo. Ah. Já ah. usou molho ah. grancho. Olha lá. É, fica atento aí, fica ah. atento aí. Vai. Fica atento, fica atento. Calma aí, calma aí, calma aí. Vai, filha! Vai, vai, que tá armado! Vai, vai, vai, vai! Ai! Vai, vai, vai, vai! Cala a boca, cala a boca. Peguei, pegamos, pegamos. Quer pegar? Cuidado, Jota, segura, fica com a arma. Jota, arma, Jota, ah! arma. Segura, segura, segura. segura Não, que pegamos. Tá rendido, bora. Tá Jota, arma. arma. Eu, eu, tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Fica, fica quieto. quieto. Cala sua boca, cala sua é, boca. Segura. Agora Você tá preso, ok? Cadê tá Você tá preso, né? demorou? Você ah. ah. tá preso, demorou? Ah. Bom, você tá preso. Cala ah. a boca, bom. Baixo cabeça, bom. Baixo a cabeça. Você tá com algemas aí, Marcio, Não, né? Não. Vai, mão, mão pra trás. Mão pra trás. <risos> <risos> <risos> <risos> Mas... Torce ele, torce o braço dele. Torce o braço dele. Torce o braço dele. De joelho. De joelho. Cuidado, que esse fica esse carro junto. Ó, ó. Vão... Oh, oh, ajuda, ajuda, Eric. Fecha lá pra mim, eu eu Aqui não pode Só que não, Ai, ajuda, ajuda. E aí, gosta de invadir container? Hã? E aí? Gosta de invadir container? E aí, cuzão? Aí. Eu... E veio gravando aqui, ó. Pode ó, ligar a cana dele, então. dele, dele Mas vamos levar lá na M2, acho que é perigoso. Ó, oh, filma aqui, Não, ó, vai levanta, é típico, aqui, filma aqui. Peraí, peraí. É um cachorro. É, esse cá, Fica de boa. Caralho, ele pegou. Nossa. Que bom, velho. velho. Pegou. Mano, que do, mano é, confesso é, que eu fiquei com medo desse plano teu, hein, velho. Mas deu bom, hein, mano. Deu bom, velho. Vai, ó, ó. Ajuda, Ajuda, Ajuda, Ajuda, Ajuda, Vai. A gente até se assim é. é o Thiago Reis. Ajuda. Eu acho já... que é o é, Dragão, cuidado. Ele estatura hein? física. E eu vou falar, ó, peraí, deixa eu dar uma falada. Se não for o Thiago Reis, você vai preso agora, demorou? Por invasão de privacidade. Uhum. Propriedade, privacidade, danos morais. Ai, é da puta, ai, ai, vai, ai, outro. Pega da um Pega Pega, ai, pega, Reis! Pega pega pega, pega, pega, pega, pega! Ah, ajuda aqui, ajuda o Márcio, ajuda o Márcio. Ajuda o Márcio. Olha eles estão correndo lá, ó. estão correndo lá. Não, segura isso. Ó. Tá aqui tá, Segura isso. Leva lá na M2, né? Aqui, ó, aqui melhor, né? Aqui não, na né, carretinha aqui, ó. Dá pra acertar ele. Ó. Aqui ó, aqui mesmo. Vou vir de novo, fica esperto aí, João. Tá ligeiro, hein, mano. Ó, ó, ó. Aí, aí. Mobiliza. Deixa ele de olho pra mim, Márcio. Joelho. Cuidado que o cuidado, não, não, não facilita. Vamos pra trás. Aí ah, quer falar alguma coisa? Hã? Ah? Quer falar alguma coisa? Aí ah, eu vou te, dar, vou te dar uma chance. Pode deixar ah, que eu tô é que de que a minha não, minhas tá, costas aqui. Vou te tá dar uma chance, mim, tá. irmão. Mas não tá de boa. Galera, chegou a hora, a gente vai revelar o rosto desse cara. Ou dessa mulher. Vai, oh. isso? pode tentar, você vai fazer o pode quê? Estar. Vai fazer o quê? É, que é minhas costas. Vai fazer não, o não, quê? Eu tá. tô tudo zoando aqui. Já tá, tá pego, pego, pai. Ó, a tá movimentação lá é. embaixo de novo. É. Já era vai. Pessoal. Deixa nos comentários quem vocês acham que é. Eu tenho certeza que é o Thiago Reis, mano. Essa blusa aqui, ó, eu dei pro Thiago Reis. Essa blusa é minha, ó. É um cara da casa. É um cara da casa. Né? E foi mano. pego. Demorou, pai? E deu Já pra... era, Se a casa caiu. Se não cara da casa. Tá preso, Você tá preso, Márcio? Tá tá qual lei? Vai ter várias coisas aqui, né? Invasão de domicílio. É, vai ter a agravos... Danos. Você quebrou cadeado. Demorou, caralho? Demorou? Já era, pai. Demorou? Fechou então, mano. Fechou. Galera, vamos botar até 10 então. Bora. Já tô de olho aqui. 10, 9, não. Deixa eu pegar aqui. Não tenta, não? Não. Márcia, solta aqui. 10, 9, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Peraí, vamos começar de novo então? Bora, bora. segurando o pescoço dele aqui, é porque não é que coisa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Três, dois, um.